Opa, tudo bom com vocês? Amiga aí de casa, percevejo é uma praga extremamente complicada que ataca várias plantas você talvez até ter tido algum problema com eles, não é verdade? Mas hoje, esse vídeo, a nossa agricultora, Jonassa, vai te ajudar ela tem uma dica muito importante para todos vocês ela vai falar em detalhes e vai estar tá passando aqui também o que ela faz lá na propriedade dela mas já contando um pouco para vocês ela pega 100 ml de urina de gado e coloca 3 partes, ou seja, 300 ml de água, ensopa um pano e coloca no estaca, que fica mais alta do que as outras plantas. Isso faz com que os percevejos se atraiam, fiquem atraídos até aquele local e com isso você pode analisar se é necessário fazer um controle e quantos que tem na sua lavoura. Interessante, não é? Então vamos acompanhar ela falando sobre isso. Olá! Eu me chamo Janasa Medeiros. Sou agricultora e mãe da técnica Thaís. Estou aqui para falar sobre o controle de uma praga que chamam FedFed, Fed, que eu conheço como percevejo. Eu uso misturado a urina de gado com água. e Ensopo um, um pano e coloco na ponta de uma estaca. Essa estaca tem que ficar afincado no meio do canteiro e tem que ficar em uma altura que, que fica maior do que as plantas para atrair o fed fed. Depois eu passo para observar, quando eu vejo que é necessário eu mato eles e isso já serve para ajudar a eliminar bastante o controle dessas pragas. Que técnica maravilhosa essa da né? nossa amiga Jonas, não é verdade? Se você, amigo agricultor, tem algum problema com algum outro tipo de praga, doença, ou quer saber mais sobre alguma técnica que você achou interessante, consulte o seu técnico Manejo bem através do seu Manage Chat, o aplicativo que fica no seu celular, para você enviar fotos, vídeos ou até mesmo áudio para ele, para vocês conversarem mais sobre o assunto. No mais é isso. A gente agradece você ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, obrigado!